Fala aí Drivers, 5 erros que você está cometendo ao trabalhar como motorista de aplicativo. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais erros que você está cometendo, e às vezes nem sabe que está cometendo esse tipo de erro quando você trabalha nas ruas como motorista de aplicativo. E eu já te garanto, se você está cometendo apenas um desses cinco erros que eu vou falar nesse vídeo, você está rasgando dinheiro ao sair para a rua para trabalhar nessa profissão. Ficou interessado? Então já deixa aquele like nesse vídeo, se inscreve se você não é inscrito aqui ainda no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos beleza então sem mais enrolação vamos ao que interessa o primeiro erro é que você está trabalhando sem estratégias eu acredito que assim que você sai de casa você liga o aplicativo espera tocar alguma corrida vai lá naquele passageiro atende leve ele do ponto A ao B e chegando no destino você fica lá parado esperando alguma corrida. Se você trabalha dessa forma, eu já te garanto que você está trabalhando errado, porque primeiro você deve tentar conhecer um pouco mais a sua cidade. Se você é novo no, nos aplicativos, você deve procurar conhecimento de algumas outras pessoas ou até mesmo buscar informações na internet de locais onde tem o um maior fluxo de passageiros que você pode ter certeza que eles vão chamar corridas pelo aplicativo. Um exemplo aqui na minha cidade de São Paulo, eu sei que o local onde tem a maior quantidade de passageiros que solicitam carros é na região central. E eu, como motorista da Zona Leste, eu saio de casa ligando o destino definido para a região oeste, porque assim eu vou pegando corridas que vão me levando em direção aonde eu quero trabalhar aonde a oscilação de uma corrida entre outra vai ser bem menor fazendo com que eu ganhe mais por hora trabalhada, isso é uma das estratégias que eu utilizo fora muitas outras, você deve montar a sua estratégia e caso você não tenha nenhuma assim, pô eu quero uma luz e tudo mais, se inscreve no meu canal que eu vou passar várias outras estratégias que você pode fazer em sua cidade ou até mesmo aqui na cidade de São Paulo para garantir maior ganho nos aplicativos, beleza? Então vamos para o segundo erro, aceitar qualquer tipo de corrida. Se você é daquele tipo de motorista que tocou no aplicativo, você viu a nota, viu a distância e tudo mais, e você já vai aceitando, sem ter nenhum critério, apenas indo lá buscar o passageiro, você está trabalhando de forma errada. Um dos principais pontos que eu sempre falo para todos os motoristas é sempre verificar a nota do passageiro. Tanto o aplicativo da Uber quanto a 99 já está mostrando a nota para a gente. E a nota do passageiro é um dos principais critérios para você saber se aquela viagem vai dar problema, se é um passageiro que pode causar qualquer tipo de desconforto durante a corrida. Então é sempre bom você verificar a nota do passageiro. Eu já considero nota abaixo de 4.85 passageiros que possivelmente vai dar algum tipo de problema. Porque até hoje eu não peguei nenhum passageiro acima de 4.90 que me deu qualquer tipo de trabalho ao buscar ele no ponto de embaixo alguns tipos de problemas que os passageiros nos ocasionam, é não estar no local de embarque quando solicita o carro é você ter que ficar lá esperando 5 10 minutos até o passageiro aparecer ou solicitar o carro em locais que são proibidos para a gente parar querer levar mais de 5 pessoas dentro do carro, transportar crianças sem os devidos cuidados sem assim, cadeira infantil, assento de elevação te leva em locais inseguros solicita carros em categoria errada em supermercados, leva animais de estimação sem o transporte devido ou chama a corrida para terceiros. Esses são os principais critérios que grande parte dos motoristas avaliam mal o passageiro, para que os outros motoristas já saibam que aquele passageiro pode dar problema. E claro, eu não vou generalizar todos os passageiros com nota abaixo de 4.85 são problemas, mas as chances são muito altas. Porque como eu mencionei, nota acima de 4.90, eu como motorista, eu nunca tive problema. Pode ser que apareça algum com acima de 4.90 que dê problema. Mas é muito raro, geralmente eles sempre já estão do lado de fora esperando o carro, você tem uma conversa agradável com o passageiro e tudo mais, então, então toda vez que tocar no seu aplicativo sempre verifique a nota do passageiro e não aceite qualquer tipo de corrida. O terceiro erro que eu considero grave é você participar de vários grupos de WhatsApp. E se você é um motorista que gosta de entrar em vários grupos de WhatsApp, gosta de se comunicar, gosta de ver as notícias, gosta de não sei o que, tome muito cuidado, pois você está trabalhando de forma errada. E eu já vou te explicar o porquê. Geralmente, quando você entra em muitos grupos de WhatsApp, você vai estar no meio de várias outras pessoas, que provavelmente são pessoas que reclamam e muito, pois geralmente eles não tiveram muito sucesso nos aplicativos, e para desmotivar você que é motorista, eles ficam jogando mensagens que não agregam em nada, somente para fazer com que você desista de trabalhar como motorista de aplicativo ou entre no time de pessoas que só reclamam, assim fazendo com que desmotive várias outras pessoas, para quem sabe assim sobre mais corrida para elas. E infelizmente, você recebendo esse tipo de mensagem todos os dias, você vai ver que o seu atendimento vai cair e muito, você já vai começar a ficar um pouco desgostoso em trabalhar como motorista de aplicativo. Provavelmente a sua nota vai cair, diminuir drasticamente, e isso vai também diminuir a quantidade de corridas que você vai so receber, fazendo com que seus ganhos caem muito. Pois já deixei um vídeo aqui no canal falando o porquê que você deve manter a sua nota alta. Por isso eu sempre digo, busque grupos que sejam focados no trabalho de motorista de aplicativo. Não grupos que só reclamam, grupos que só trazem tragédias, que não sei o quê. Desliga a televisão também, porque hoje em dia toca tragédia na televisão, ele só mostra o lado ruim, não mostra o lado bom. E se você quer um grupo bom de motorista de aplicativo, aqui na descrição eu tenho um grupo de Ubers acima da média. E se você está gostando de todas essas informações e você ainda não deixou seu like, deixa o like aqui agora, porque agora eu vou para o quarto erro. O quarto erro é você não estar prestando um bom atendimento. Se você é o tipo de motorista que assim que o passageiro entra do carro, você não fala nada, só inicia a corrida e acha que é só levar o passageiro do ponto A ao ponto B, você está errado. E eu já te adianto, não tem problema nenhum você não conversar com o passageiro, mas você deve ser o mais profissional possível. Afinal, diferente de um táxi ou transporte público, nos aplicativos a gente deve manter uma boa avaliação, para assim garantir a permanência nos aplicativos. Porque geralmente eles têm uma margem de corte e você estando com uma avaliação muito ruim, você está fora dos aplicativos. Se não me engano, o Uber é 4.70 para baixo e 99 é 4.65, alguma coisa assim. E assim você vai acabar perdendo a sua renda. E para garantir um bom atendimento, você deve sempre andar com o carro limpo, com a manutenção em dia, evitar odores desagradáveis, sempre colocando um perfuminho dentro do carro. Principalmente se você é fumante, tenta evitar de fumar dentro do carro. E uma tática infalível, que faz com que a sua nota aumente e o seu atendimento seja o mais profissional possível, é assim que o passageiro entrar dentro do carro, você oferecer aquele sorriso no rosto e falar bom dia, boa tarde, boa noite e sempre quando o passageiro já entrou dentro do carro perguntar se você pode iniciar a corrida e sempre confirmar a rota e a como ele prefere que a gente siga a rota, se é por GPS ou ele indicando o caminho. E você ainda tem chances de receber um extra no final da corrida. Então vamos para o quinto e último erro que eu tenho certeza que você está cometendo que é trabalhar ou dirigir sem metas. Se você é do tipo de pessoa que sai pra rua somente pra trabalhar, começa a ficar fraco, você vai lá, desliga o aplicativo e volta pra casa, então você está trabalhando de forma errada. Porque em todas as áreas da nossa vida a gente tem que ter um objetivo e uma meta. Tanto no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa vida pessoal, na nossa saúde. Todas essas áreas a gente tem que ter um objetivo e uma meta alcançável. Que nem se você sabe que no seu melhor dia você consegue tirar uma média de 250 reais ou 300 reais, estimule para que todos os dias você chegue nessa meta ou próximo desse valor que você sabe que é alcançável. E claro, Estimula alguns objetivos que você deve fazer diariamente para que você consiga chegar nessa meta. Pare para pensar comigo aí, o que eu preciso para alcançar uma meta diária, vamos supor de 250 reais? Preciso acordar mais cedo? Quais estratégias eu devo utilizar? Quantas horas por dia eu preciso trabalhar para alcançar esse meu objetivo? Ah, já sei, não vou voltar para casa enquanto não atingir essa minha meta. Se você pensou agora desse jeito, exatamente, vá para a rua com uma meta alcançável, assim que você alcançar essa meta, aí sim que você já começa a pensar em voltar para casa, porque só assim você vai alcançar os seus objetivos pessoais, vai ser um motorista que não fica só reclamando, reclamando, reclamando. E assim você vai ser um próximo motorista acima da média na sua cidade, conquistando sucesso naquilo que você faz. E se tudo isso que eu falei para você sobre os erros te ajudou de alguma forma, deixe aqui nos comentários os erros que você está cometendo e o que você vai fazer para melhorar, esse já é um primeiro passo para que você se torne um motorista acima da média. E compartilha com todos os seus amigos que você acha que precisa ouvir esse vídeo. Pode ser no WhatsApp, no Facebook, aonde você achar que for melhor, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, clareado muita coisa que você estava fazendo de errado. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!